Casal Fracão trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje, viemos conhecer uma lenda nova, né Tiago? É isso aí Que já foi passado pra gente há muito tempo Como é um lugar bem distante, faz tempo que a gente tá pra vir aqui, mas não conseguia ver E hoje deu certo da de gente conseguir vir aqui Pessoal. Tá isso, só, só uma coisa, não desespera, mas olha aqui uma... Ai Tiago Ah, é uma borboleta, achei que é um marimbondo Não sei se é marimbondo não Ai meu Deus Olha só por ainda Medo de picar, pessoal. A gente corre um risco quando a gente é. vai nesses lugares. Cobra, é marimbondo, abelha. Pessoal, essa lenda aqui foi passada pra gente que morava dois pescadores aqui perto tem um rio e eles moravam aqui e teve um dia que eles beberam e brigaram entre eles. E um acabou assassinando o outro E pra acabar com o corpo dessa pessoa que ele matou Ele colocou fogo na casa Mas parece que chegaram a tempo, né, Tiago? De apagar o fogo aqui Mas diz que a casa é completamente assombrada Tiago, o que você que acha? Cara, eu tô com medo desses bichos, cara E ao falar pra você, a casa aqui ó, tá sinistra, hein? Olha e isso parece daqui. que tem marcas de fogo ali, hein, Thaís Olha isso daqui Pessoal, então vamos lá pra dentro conhecer essa casa. E se vocês achar que realmente a casa é assombrada, comenta aí ó, que a gente volta aqui de noite fazer a nossa investigação sobrenatural. Então não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal pra ajudar o casal fracão, compartilha bastante se você gosta do nosso conteúdo e bora pra mais essa exploração. Thaís, parece que tem um cômodo ali, ó. Então, mas não dá pra ir lá. Eu não tenho coragem de pisar aqui não, ó. Vamos... Vamos olhar a casa, depois eu vejo. Ele parece um cômodo então misterioso, tá. cara. Depois eu dou um jeito de ir lá. Ó, tem um fogão a lenha. aqui. Ó, né? a janela, Thaís, ó. Nossa. Olha a janela aqui, ó. Nossa, tá muito bicho aqui. Nossa, cara. Esse... Tiago, olha ele lá dentro. Cara do céu. Tiago, mas primeiro vamos olhar aqui, ó. Ó. Um fogão a lenha, Thiago. Fogão a lenha? Olha isso. Cara eu che... acho Caraca. Olha aí, Thaís, ele tá em cima de você, esse bicho. Vamos entrar pra dentro, então, porque vamos. daí ele sai. Ó. Olha, ele tá indo Ixi, atrás de C, tá indo que C. Que tá aqui, ó. Galera, nós não tá conseguindo entrar na casa. Vamos entrar por aqui, Thaís. Tá Nossa, tem muito. Licença. Licença. Nossa, Tiago, é uma cama. Olha isso. Cara, olha aqui, aqui, galera. Pessoal, diz que moravam dois senhores aqui, dois pescadores. Sim. A gente não sabe se eles eram irmãos, se eles eram parentes. O que que eles eram, a gente não sabe. Só sabemos que eles brigaram um certo dia e um matou o outro. Cara, tia... e pra acabar com o corpo desse daí, ele botou fogo. Onde será que começou o fogo? Será que foi aqui? Tais, olha aqui, parece que tem marcas aqui de arranhado, ó. Então. Caramba, cara. E ó, tem uma cama, galera. A cama tá aqui. Nossa e, ó, tia... parece que manchado Ai, aqui. Esse tais? bicho tá picando meu. eu. Ó, esse... ó, ele tá me mordendo. Ele tem sua perna. Nossa, eu senti pe... Aí, eles estão aí, Thais. Eles não Mas querem sim, que nós fiquem aqui, aqui na casa, cara. Ó. Olha lá eles lá no cômodo lá, ó, que a gente ia entrar. Eles não querem que a gente entre, cara. Ai, meu Deus. Os morcegos Nossa, morcegos morcego Nossa, lá também. Oxi. Nossa, olha o tanto de morcego, galera. Tenta mostrar aquele cômodo pelo menos da porta, amor. Pera aí, eu também tenho que tentar mostrar aqui também. Cara, tem morcego. Eles estão expulsando. Galera, a gente tem da muito casa. morcego aqui. estão expulsando a gente da casa. Eles não quer que a gente fique aqui. Eu vou tentar um A pouquinho. gente vai ficar aqui sim. O que? Olha as marcas, né? Se escutou. Se escutou. A gente não vai sair daqui. Então eu vou tentar entrar aqui, tá? Cuidado. Tem um morcego aqui também se abaixa e ergue a câmera só Tá, bora aqui, ela. galera Thaís, tá tem um santo aqui Ah! O que? Morcego bateu na minha cabeça Caramba, cara Thiago, ele me atacou Não quer nós aqui Esses bichos Cara, tem um santo ali, mano Tiago, morcego bateu com tudo na minha cabeça cara. Você tá bem? Tô ele tá alvoroçado um aqui, ó. Tem morcego aqui também. Galera, olha aqui. Há um santo dentro de uma vasilha com água, Thaís. Credo, será que é alguma simpatia? Eu não sei. Vem aqui, aqui. Dá não, pra não vir tá aqui. Ah, muito bicho, os bichos estão tacando. Tá, tá Cara, que comida estranho aqui, Thaís. Pode vir, né? Já saiu daqui. Aqui não é quarto isso. Credo, Thiago. Tá vendo? Ó. Oh. Tinha alguma coisa aqui em cima, ó. Tô querendo dizer aqui Será que era é quarto? Um Será que o fogo começou aqui? Não sei. Não dá pra subir ali, galera. Você sabe o que é isso aqui? Pinico. Vai ter um nome. Mijador. Não é mijador. É, galera. Comadre, eu acho. Comadre, não é? Ó, aqui, pessoal, é aquele cômodo lá da outra porta. Eu não que vou nós nem nós lá. Não é. Eu não vou de... nem lá, mas vou tentar... Um troféu? Tem um troféu. Um, troféu. um troféu, ó. Tem um saco de cimento ali. Vendo galera, aquele é o cômodo. Segundo lugar nesse troféu aqui, ó. E é o santo, tá vendo? Eu acho que isso aí é alguma simpatia. Alguma macumba. Parece que é mijo, não parece que é água. Parece. é, parece uma urina. Caramba, cara. Ah, tem olha aqui. alguma coisa aqui dentro, ó. É um mano. Olha o perigo. Caraca, até agora eu tô abismado. O morcego bateu em mim, cara. Oi, não estão querendo deixar nós entrar aqui dentro? Os bichos estão tá atacando. Olha, eles estão ali. Onde será que começou? Aí você já mostrou, né? Aqui já, não Onde consegui. Onde será que começou esse fogo? Olha o teto, Tiago. Mostra o teto pro pessoal, ó. Galera, olha, olha aqui, o teto, ó. Pessoal. Tudo preto, ó. Ó, oh, tudo preto. Não dá pra saber fogo. onde começou as As marcas fogo. de fogo na parede. Ó. Gente, por que, que fica tudo preto assim? Porque a, a fumaça, fumaça sobe. Fumaça. Thaís, olha aqui! Uma TV. É antiga, hein? Caramba, cara. Olha aqui, ó. Janela. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha essa torneira. Aí é, é o que? Banheiro? Mãe, hum, entra lá. Tem coragem de abrir aquilo lá? Tenho. Mostra aqui. Precisa ver se não tem bicho aqui, né? Foi isso? Fez barulho aqui em cima, ó. Você tá querendo expulsar nós? A gente não vai sair, não. Funciona essa descarga aqui? Tem então, um pente aqui em cima, ó. Ó, oh, será que funciona? Cadê? Ou tem bicho lá dentro? Não funciona, não. Baixinho, né? Baixinho, a cadeira. O que, que é aí? Uma é dispensa. Tiago, aquele cômodo estranho lá dos perigos? É quarto, então. É quarto? Escutou? E veio do último colo lá. É onde os bichinhos não querem que entrassem. Ó. Tá tá aí ou oh. de lá? Os morcegos tá bravos, Tens. Eles... Ó. Ah. Oh. Tiago, alguma coisa que não quer que nós fique aqui. Ô oh, bicho. Olha essa cama, Thaís. O que você achou desse local? O que, que você achou? Thaís, ó, achei um local muito sinistro. Eu não sei o que, que tá acontecendo com essa casa aqui porque os bichos não querem deixar a gente entrar. Não, principalmente naquele cômodo lá, você viu? Não quer deixar. Na hora que você tava lá, um morcego veio na minha cabeça e me deu um tapa. Eu achei muito estranho aquele santo naquele naquele, naquele pote. não sei se é um pinico com urina. Será com que alguém pô? sabe o porquê que faz aquilo lá? Comenta aí, pessoal. É, se de vocês alguma que simpatia, sobrou. alguma coisa assim, tem pinico ali também, e ó, os bichos estão tá forçados, tá vendo? O barulho, que barulho. Tá fazendo barulho, em cima do fogo, ó, os bichos, e ó, tem muitas marcas de arranhado na tá parede. estranho isso aqui, cara. E é muito baixo o fogo, né? Uhum. Agora onde, ó, aqui foi o fogo, foi aqui que ele morreu, ah, foi, foi aqui lindo. ó, punhado fogo aqui, tá vendo? Foi. Foi, foi aqui, aqui que ele morreu. Uhum. Foi aqui que, que queimaram o corpo dele, pessoal. Caraca, por isso que aqui é um dos contos mais queimado. Vocês estão? Uhum. Vamos sair daqui. Se pessoal, se vocês quiserem, né, Thiago, que a gente volta aqui. Que a gente volta aqui à noite. Deixa muito like, ó. Deixa nos comentários também. Ajuda a compartilhar o vídeo aí. Pede para os amigos se inscreverem no canal para o canal crescer cada vez mais. Isso aí, para você fazer parte dessa família aí. Fabrão, É isso aí. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!